Mano do céu, olha só isso, ó. O Gabo acabou de mandar uma entradinha aqui no grupo, deu green. E olha só os resultados que os alunos conseguem obter. Olha só, isso aqui é o resultado dos próprios alunos, tá? 20 reais, voltou 68. Olha isso, 15 conto, voltou 50, R$7,0 voltou 23 mano. Então os melhores aqui, ó, olha só isso daqui pra vocês verem, ó. O do seu, olha aqui, 20 voltou 450 e olha esse outro aqui, ó. Incrível também, ó. 30 reais voltou 105 reais, tá? Isso tudo pegando as entradas do nosso robô do Tropa milionário. Então é eu vou te mostrar nesse exato momento como funciona o Tropa Milionária por dentro, para você tomar noção do quanto que você pode lucrar e por que tantos alunos estão ganhando tanto dinheiro. Então fica até o final do vídeo e vamos embora. <música> bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador do Troca Milionária, que é o melhor treinamento para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas hoje. E eu vou te mostrar aqui agora, exatamente na tela do meu computador, vou mostrar tudo por dentro para você entender o como que você pode lucrar tanto através desse mercado. Então, primeiramente, se você já gostou do assunto do vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui agora. Eu quero colocar uma meta de likes nesse vídeo, eu quero 150 likes. Se a gente bater 150 likes aqui, eu vou trazer, sei lá, algum conteúdo específico para vocês ou a gente vai sortear alguma coisa. Eu quero 150 likes. Mete o dedo no like aí agora. E é claro, já se inscreve no canal. Por quê? Tá? Porque eu sei que você quer ganhar mais dinheiro, senão você não estaria nem sequer assistindo esse vídeo aqui, na verdade. Então responde para mim, você quer ou não ganhar mais dinheiro hoje? Com certeza você respondeu sim. Então por isso, você deve se inscrever agora para você não perder os próximos vídeos. Então eu vou dar 3 segundos para você, neste exato momento, se inscrever no meu canal. Vamos Vamos lá. Tá? Então é isso, olha só, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode ganhar dinheiro com apostas esportivas, eu vou mostrar o meu grupo VIP por dentro aqui, então primeiramente eu quero dar um recado já para aquelas pessoas chatas que às vezes vem aqui no vídeo e fala assim, ah o cara só vir, é só, só grava vídeos para vender curso e papapá, então olha só, para você que fica com esse pensamento e que já gosta de fazer esses comentários não precisa assistir esse vídeo porque esse vídeo é exatamente para mostrar o meu grupo VIP por dentro Porque tem muitas pessoas que tem dúvidas Então eu vou mostrar os resultados dos alunos, eu vou mostrar como que funcionam as entradas Então para você que fica nessa daí acho que o cara só grava vídeo para vender curso Pode sair do vídeo Esse vídeo é para quem realmente quer saber mais e quer é, ver como que pode ganhar ainda mais dinheiro para o mercado. Beleza? Bom, primeiramente era só para vocês verem ó. Aqui é dentro do grupo, esse aqui é o grupo no caso free Hoje a gente tem quase 11 mil pessoas no grupo free ó. Vou deixar o link aqui na descrição também do grupo gratuito Tá? Eu envio entradas quase todos os dias, ou basicamente todos os dias lá no grupo, tá? Olha só proceder olha, uma entradinha aqui que a gente mandou agora pra galera Deu green, olha só a odd, que coisa mais linda é, 2,40 e por aí vai, tá? E aí vem a grande questão, Júnior, como que funciona o Tropa Milionário? Como é que funciona esse treinamento seu? É um robô, ele envia entradas 24 horas por dia, como é que é? Primeiramente, eu quero que vocês vejam os resultados dos nossos alunos dentro do próprio grupo, tá? Esse aqui é o nosso grupo de máximos. Acabou de sair mais um green. Olha só, ó, de 2,37. Ó, greenzaço, tá? Logo em seguida aqui, ó, olha só, tudo green. Olha, green, tá? Ó, outro green. O resultado do grupo ontem, pra você tomar noção, só do resultado do grupo ontem, ó, vou te mostrar aqui pra você ver. Vamos pegar aqui a, a, as milhas do canal que eu postei ontem, eu divulguei ontem. Aqui. Olha o resultado do grupo VIP ontem, mano, 19 greens contra 2. É, tá? Então assim, o resultado ele é um absurdo, tá? ele é um absurdo, e melhor de tudo que é para quem às vezes não tem experiência, para quem tá começando, não tem tempo às vezes para fazer fazendo análise, que foi uma coisa que eu passei é, muita dificuldade no meu começo. Quando eu iniciei neste mercado, primeiramente eu perdi muito dinheiro porque eu apostei na emoção, eu já falei isso aqui em outros vídeos. Mas talvez você é um usuário novo aqui e não sabe disso. Eu perdi muito dinheiro na emoção no meu começo, tá? Porque apostar na, na, no mercado é muito fácil, né? E é uma faço uma sensação de que é dinheiro fácil também. Então a gente vai lá, taca 30 contas na parada, 100 reais na parada, aposta e vai lá e perde em um minuto, porque a gente aposta na emoção, principalmente... Quando você aposta, por exemplo, em jogos reais, no time do seu coração, por exemplo Como eu já perdi muito dinheiro apostando no meu time Que é o Galo, que é o Atlético Mineiro Já perdi muita grana por isso, já quebrei a banca umas quatro vezes por conta disso, tá? E eu sempre tive muita dificuldade de ficar fazendo análise, por quê? Porque eu não tenho muito tempo de ficar fazendo análise, né? Tem pessoas que ficam horas e horas e horas do dia na frente do computador Analisando, analisando gráficos, vendo estatísticas e tal E eu não tenho esse tempo, porque pra quem me conhece, ó eu trabalho com outros negócios também, não tem tempo de ficar fazendo análise, ok? E aí, o que acontece? Veio, a. Uh, eu comecei a ganhar dinheiro com este mercado, comecei a participar de outros grupos e tudo mais, só que eu vi algumas objeções de várias outras pessoas em relação a isso e eu resolvi, na época, criar o Tropa Milionária. Na época, não, né? Tem três para quatro meses que nós criamos o Tropa Milionária. E como que funciona o Tropa Milionária, para você entender? Aqui dentro, ó... Tá? É, são bots Eu tenho, Hoje nós temos três grupos okay? Aqui, ó, Temos o grupo de futebol real O grupo de máximas e o grupo de estatísticas tá? E o, o de máximas, que é esse daqui É o que dá mais lucros, pois as odds são muito altas É odds acima de 3 Odds acima de 2.50 Então o lucro é muito alto No robô de máximas E o que, que acontece? Por ser robôs eles enviam entradas 24 horas por dia E o melhor de tudo, né? Como é um robô, ele é programado para entender os padrões da Bet365 Então a Bet365, quando a gente fala de futebol virtual Deixa eu colocar na minha conta aqui, só para você entender Aqui, ó, essa aqui é a minha conta da Bet365 Esse aqui é o meu saldo hoje, ó, que legal Uma banca de 500 reais, tá? Hoje está mais de 8 mil. inclusive tem os últimos resultados meus aqui Olha só para você ver, ó Essa entrada eu peguei agora mais cedo, R$120, voltou 270. Aqui tem esse red, só que foi a proteção dessa entrada aqui, tá? Então, a gente obteve lucro, porque foi é, feito com a estratégia de proteção, né? Não sei se você conhece, senão você vai saber um pouco mais sobre isso depois. Teve essa entradinha aqui com R$15,00, voltou R$51,00 a Leis. Teve essa outra aqui com R$25,00, voltou 70, tá? E o que, que acontece, né? No mercado de futebol virtual na Best 3.5, é, como diz o próprio nome, é futebol virtual. Então, é um programa, né? E o nosso robô, ele identifica os padrões, tá? E por isso que a taxa de acerto dele é tão alta. A gente fez um investimento muito alto, eu fiz um investimento muito alto, na criação desses robôs né e como você pode ver ó, ontem o resultado foi 19 a 2 é, no vídeo passado aqui no meu canal eu mostrei o resultado do outro dia né daquele dia que eu gravei o vídeo estava 23 a 1 então assim o resultado é muito brabo e aí é muito legal também para quem às vezes não tem muito tempo de ficar fazendo análise eu não sei se é o seu caso mas eu quebrei banca várias vezes estava cansado primeiramente de quebrar banca e se você quiser ser um analista profissional você mesmo fazer suas análises, você vai levar um, ponto, um bom tempo para conseguir se tornar um analista mesmo E com isso você precisa ter dinheiro para gastar, porque você vai perder se você, Até você aprender todo o macete da parada, né? Eu não tinha tempo para isso e queria uma parada para ser mais sincero Simplicidade, praticidade, vamos dizer assim, tá bom? Então é muito mais prático Hoje o nosso robô envia entradas 24 horas por dia dentro do grupo Não para, tá? Manda entradas o tempo todo, ó E pode ver, olha a quantidade de greens, ó, seguidos, ó, ó. Tá vendo? Esse aqui é um vídeo meu, que eu coloquei no YouTube, aí eu indico pra galera assistir também. E olha só pra você, ó, mais um bring, tá vendo? Ó, então assim, não para, mano, ó. E é isso, hoje, tá? E aí você recebe um curso, tá? Deixa eu pra você também isso daqui, ó. Você recebe acesso ao treinamento, tá? Você tem aqui acesso ao treinamento com várias aulas, né? Com dezenas de aulas ensinando todo o passo a passo das que é a área de membros dos alunos, ó. Tem aqui os vídeos, tem planilha de gestão que você recebe, Tá? É, as aulas, ó, ensinando todo o passo a passo, a gente fala sobre gestão, sobre né, não só ensinando a fazer as entradas, mas ensinando tudo que você precisa para você ser lucrativo dentro da plataforma, que é um dos pontos mais importantes dessa parada. E aí às vezes você fala, tá, Júnior, eu não entendi, mas aí a galera tá tendo um resultado. Quero mostrar para vocês o seguinte, outra coisa que eu acho um diferencial no meu caso aqui, é, baseado no que muitos alunos já me disseram, ok? Muitos alunos já entraram em contato comigo dizendo que... Ah, Júnior, eu gosto muito do seu conteúdo, eu gosto muito da tropa porque eu tenho acesso direto a você e outros grupos aí você compra, você nem sabe quem está que por trás da parada e tal. Por que, que eu digo isso? Porque aqui, olha, os alunos, eles têm acesso diretamente ao meu WhatsApp, ó. Tá? É, aqui é muita mensagem, né? então é, eu não, tô, não consigo responder todos em, ao, ao, ao, né, a todo momento, mas eu sempre respondo todo mundo aqui para você: olha, aluno acabou de mandar um resultado dele, olha em tempo real ó, acabou de mandar um resultado. Então, o tempo todo, mano, eu troco ideia com a galera, tiro dúvidas, né, auxilio no que eu posso e a galera sempre me manda, sempre me manda resultados aqui dentro do grupo, tá? Inclusive, se você quiser tirar alguma dúvida, eu vou deixar meu WhatsApp aparecendo aqui na tela para você agora, você pode me chamar, que eu vou te responder, eu mesmo vou te responder e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Mas basicamente é isso. E, e, e aí, o que que acontece? Quantas entradas tem assim, por dia? É como eu falei, 24 horas por dia. É claro que o robô, ele vai enviar as entradas baseadas nas oportunidades que aparecem durante o dia, eu não consigo te dar um número exato, mas fica ali entre 15 a 30 entradas por dia, mais ou menos, talvez um pouco para mais ou talvez um pouco para menos do que isso, mas é uma Média ali, entendeu? E é isso, tá? E o mais interessante é que Pra quem tá começando, às vezes tem a banca baixa Não sabe fazer análise, não quer Correr risco, se você pegar Aplicar, exatamente como eu tô te mostrando Ali, ó, como esse aluno, por exemplo, acabou de mandar Esse resultado, se a gente voltar lá no grupo Novamente, ó é, A gente pode ver os resultados dos alunos mano. Aqui tem um outro grupo aqui, ó, que é só com Os alunos, e a galera Manda uh, os resultados Aqui, ó, vai vendo Isso daqui, ó tudo resultado de aluno olha só olha só aluno olha sete reais voltou vinte vai vendo olha quinze reais voltou R 51 esse aqui tá ruim de enxergar olha aqui vinte reais voltou olha a odd 3.40 olha só vinte reais voltou setenta reais basicamente né então assim é um resultado muito foda. olha esse cem reais voltou trezentos e cinquenta mano Isso, tudo resultado dos alunos tá então, é isso, não tem muito segredo. É o que eu sempre falo, você só precisa literalmente aplicar exatamente como eu tô te mostrando, como é ensinado dentro do treinamento. Se você aplicar do jeitinho que tá ensinando aqui, ó, é isso daí, ó. Você vai ter os resultados assim como esses alunos obtidos. Olha só que resultado mais lindo, ó. Tá vendo? É coisa de louco, mano. Olha isso, R$100,00 voltou R$237,00, mano. É. É, é, maravilha. Eu não sei qual que é a sua meta diária, eu não sei quanto você deseja ganhar diariamente, se você quer ganhar uma média de 10, de 20, de 50, de 100 reais por dia, mas se você fizer direitinho, do jeito que está ensinando ali, com gestão de banco, é claro, com emocional, é, trabalhando muito bem, seu emocional é claro, você consegue ter todo esse resultado, tá bom? Bom, para você que assistiu o vídeo até agora, eu quero te dar uma condição. Como você viu, a gente tem três grupos, né? que é o grupo de máximas, que então, é o grupo de estatísticas e o grupo de futebol real, tá? Cada um desses três grupos, tá? Ele tem um valor de 100 reais para você adquiri-los Ou seja, R$100 reais é a mensalidade de cada um desses grupos, tá? Mas eu vou te fazer o seguinte Eu vou deixar aqui debaixo desse vídeo agora Um link promocional aonde vai estar incluso os três grupos vips e você vai pagar apenas uma mensalidade. Então basicamente assim, o primeiro mês tem uma taxa de adesão, ok? Essa taxa de adesão é 200 reais. você pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito 12 de 20 reais se você quiser, beleza? E aí você vai receber acesso ao curso, acesso aos grupos, tudo bonitinho. E a partir do segundo mês você vai começar a pagar a mensalidade de 100 reais para se manter recebendo as entradas do grupo, só que você vai pagar 100 reais e vai ter acesso aos três grupos, não vai ter que ser R$100 de cada um, vai pagar R$100 e vai ter o acesso ali aos três grupos em tempo real para você estar tá pegando as entradas, tá bom? Bom, vou deixar esse link aqui na descrição, se você quiser tirar alguma dúvida comigo também no meu WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp que eu estou lá para a gente trocar uma ideia se você quiser, mas vou deixar esse link disponível aqui para quem chegou até aqui nesse vídeo, até este momento, beleza? Um grande abraço para você, espero você lá dentro do Tropa Milionário, tamo junto, valeu, até mais!